Atenção, turminha! Presta atenção aqui no profe! Aqui! Nós vamos trabalhar hoje com desafios! Eu vou dar vários desafios pra vocês pra gente ver se a gente consegue fazer, consegue superar, beleza? Sim ou não? Sim! Beleza! Então vamos lá pegar as bolas! Fiquei no lugar! Ó, não é pra bater pra baixo, pra jogar pra cima, ó! Joga pra cima, deixa pingar! Segura, só isso! Fez lá, fez! Conta até 10, Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso. Isso. Boa! Moleza esse, moleza! Sim. Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Então vamos deixar mais difícil! Vamos! Você vai soltar a bola e, antes que ela pingue cinco vezes, você tem que... Vem correndo, o companheiro aqui bate na mão dele e volta lá para pegar a bola. Oh. Oh. Foi! Eu só tem que soltar ela! Isso! Volta lá, ó a mão! É a corrida, tem que chegar antes da bola, bater na mão do companheiro e segurar a bola antes que ela ultrapasse vocês lá. Isso, agora é a corrida da trave com a bola. A trave tem que chegar antes da bola, senão não vai marcar o gol. Espera aí, espera a bola, espera a bola, espera a bola! Oh, oh, oh.